Não perca nenhum anel! Pegue 100 delas em seguida dentro de 3 minutos e 20 segundos. Isso parece absolutamente terrível, mas tudo bem. Ah, tudo bem somente porque eu acabei de começar aqui, mas... Ok, não, pra falar a verdade, isso aqui é bem menos mal do que pode parecer a princípio. Eu não imaginava que fosse ter espinhos ali, mas... Yeah, uh, se você perder anéis, você perde anéis e você perde completamente a chance. Ok, vamos tentar novamente. Se você perder anéis, você perde completamente a chance, então eu tenho que tomar cuidado com obstáculos. Eu não imaginei que, tipo, espinhos fossem aparecer do nada ali. O tempo é bastante generoso. Isso não pode ser negado, mas. Uh, quando o perigo. Eu. Não tenho. A menor ideia. Mas tá bom, né? Teleporte mágico. Eu pensei que tivesse simplesmente. Uh, 100 anéis no total, mas não. Ok, então, derrote 30 desses inimigos em 30 segundos. Uh, são tipo os louvadeus do Sonic 2, só que eles são bem uh, mais fáceis de se derrotar do que ai, Bem mais fáceis de se derrotar do que no Sonic 2. Pra falar a verdade, eu me pergunto se, tipo, uh, o design dos dois teve... A mesma origem. E acabou tendo uma divergência no desenvolvimento. Uh, considerando novamente que. Tanto Sonic CD. Quanto Sonic 2. São ambos. Sonic 2 que divergiu no desenvolvimento. Uh, mas. Tudo bem eu digo. Quer saber? Eu acho que isso aqui vai ser bem mais fácil. De... Fazer do que eu imaginava Algo que uh, Consistentemente fica se repetindo O problema aqui é que a gente tá com Os bumpers terríveis Os bumpers terríveis uh, Do Sonic CD Que atrapalham bastante Mas no fim das contas Isso foi moleza Ah, mas é Só que foi bem divertido É muito mais uh, Um pinball coerente do que a Legion Chaos original, derrote um Eggman mais rápido do que o de costume e chega no final. Uh, eu acho que eu vi um contexto disso aqui. Você tem que, tipo, ter zero anéis e derrotar o Eggman aqui. E você não pode... Ok, eu genuinamente não tenho ideia do que fazer aqui. <risos> tipo, eu sempre costumava ter anéis, etc, aqui... Mas, uh, nessa ocasião, isso, isso é um problema. Tem espinhos no meio do caminho. E... Yeah! Oh, meu Deus! É genuinamente uma maneira de fazer o primeiro chefe do Sonic CD ser um desafio real. 15 segundos? Uh, será que, tipo... Oh, depende completamente do ângulo. Ok, se depende do ângulo e o Rank S é 15 segundos, então acredito que eu posso... Fazer isso relativamente bem. Vamos imediatamente começar em, ir... Ok, esse ângulo não foi bom. Oh, eu não sei qual parte disso aqui é a hitbox ativa dele. Isso é um problema. Problema sério. Ok, espera um pouquinho, ou então... E yeah, eu simplesmente levou um combo. Eu tava indo por debaixo, mas... O problema é que eu não sei qual parte... Uh, das pernas do robô ali são a hitbox ativa. Tipo, o que me atingiu ali? Qual parte do robô fez eu morrer ali? Eu não tenho a menor ideia. propósito... E yeah, parece que eles fazem o Eggman ficar mais à direita do que o de costume. Uh, eu acho que eu percebi uma nuance no movimento dele. Eu acho que a gente tem que fazer... Primeiro pular para ele tentar defender ali em cima e depois ir ali embaixo. Isso não está dando certo. Nenhuma parte disso está dando certo e eu não sei porque O feedback aqui é extraordinariamente terrível. Uh, ok, ele simplesmente conseguiu se defender com oh! Ok, a partir daqui a gente consegue um combo completo, mas... Nos 15 segundos é justamente o momento... A ideia era saltar, mas não deu certo. Os 15 segundos é justamente o momento uh, que ele. Eu não tenho ideia do que ele matou. É quando ele começa a se defender ali. Isso? Ah, ah! Ah! Tipo, tentar saltar bem alto também não dá certo, como vocês puderam perceber ali. E você tem que esperar. Você tem que esperar. a coisa acontecer, senão não vai dar certo. Ok, e agora. Um. Ok, tem, tem bastante tempo. Tem tempo suficiente, desde que eu faça o Spin Dash rápido aqui no início. Isso aqui é simplesmente. uma guerra psicológica de paciência. Ok, um. Dois, três, e deu tudo certo, somente 13 segundos, é tranquilo. Ok, uh, eu posso oficialmente dizer que eu... Vocês escutaram o Sonic morrer ali? Eu escutei um... Ok, tudo bem, eu não... eu não vou questionar, termine a fase inteira com zero anéis. Agora a gente tá começando a chegar nas partes absurdas que... Será que realmente podem ser consideradas como absurdas neste contexto? A resposta é... Eu não sei, mas certamente eu vou reiniciar aqui. Tipo, tô acostumado a fazer essas partes em alta velocidade, mas eu tenho que, tipo... Uh, fazer isso aqui bem mais lentamente, só pra... Oh! Ok. Mesmo quando eu digo que eu tenho que fazer lentamente, a pressa acaba me pegando... Que é completamente natural, considerando que estamos jogando Sonic CD, mas tudo bem. É, vamos pelo caminho de baixo. A gente pode conseguir um rank aceitável pelo caminho de baixo mesmo assim, na verdade. A resposta é um tremendo Doom. Possivelmente. Oh, pra falar a verdade, eu acho que isso pode acabar sendo mais rápido do que outro caminho. Não, não, esse vai vem pra cima e pra baixo uh, não seria um elemento se eu não tivesse caído aqui de cima, mas... Uh, ah, yeah, de uma maneira ou de outra, a gente pode examinar tudo aqui. Eu tava pensando, hum, bem que eu podia ter simplesmente alterado a música pra versão americana, só pra ter um pouquinho de variedade extra, mas, é... não. Eu teria que ter feito isso uh, no episódio anterior. Uau, isso é um timer extraordinariamente generoso isso aqui não é uma missão de cinco estrelas nem perto nem um pouco perto Ok termine a fase com tudo duplamente rápido e... ou oh, inclusive o Sonic Oh meu Deus isso seria uma trapaça extraordinária para ser incluída no jogo normalmente tipo com código etc eu sei que tinha alguns códigos. Uh, no jogo que foram removidos no, na versão final do Origins uh, por algum motivo insano. Uh, esse aqui, bem que poderia ser um deles, mas é, é. A chance disso aqui ser restaurado e colocar esse modo de velocidade dupla uh, no Mod Manager é tipo basicamente 100%. A propósito, vale a pena mencionar, sim, eu gastei as minhas moedas. Eu não sei porque tinha pessoas que ficaram confusas com isso no último episódio, mas sim, foi isso que aconteceu com as moedas aqui. Ok, termina a fase com tudo. Oh, de... uh, Metallic Madness 3, duplamente rápido. Inclusive o último chefe. Oh. eu estou extremamente amando o level design acontecendo aqui. Oh, isso é ótimo. Isso é bastante ótimo. Perder anéis ali não foi bastante ótimo. Eu não sei o que eu estava pensando nisso. Eu pensei que a gente fosse lutar contra uh, o chefe. Não é o caso. A... Uau. Uh, aquele inimigo na velocidade em dobro. Genuinamente complicado de se enfrentar. Yeah, eu tinha perdido tempo demais ali. Uh, yeah, eu tenho que dar um jeito de... Passar por aqui sem ser atingido. E quer saber? Eu sei exatamente de uma maneira de fazer isso com tranquilidade. Oh! Uau! Absolutamente incrível. Quem imaginaria? Não sei como isso não... Como isso deu certo. Tô nem aí! Oh, isso foi tão curto! Isso foi curto demais! Todas essas missões poderiam ser expandidas para serem fases inteiras e é uma tremenda uma tristeza o fato disso não ser mais... É ok, eu tenho um minuto para coletar 50 anéis e considerando que tem perigo no lugar inteiro isso pode ser mais complicado do que eu ah, As missões! Dificuldade Extreme aqui na verdade são mais fáceis do que as missões que estavam Uh, qualificada como, como mais fáceis Isso Definitivamente É algo Gostaria de saber como Eles chegaram na classificação de, veloci de Velocidade Na classificação de dificuldade uh, Implementada Aqui, porque eu tava tão perto De vencer, mas Aconteceu algo, algo esquisito ali com As físicas, então uh, Yeah a propósito, eu reparei que a gente não teve nenhuma das missões do Knuckles aqui. Porque simplesmente, yeah, o Knuckles não foi implementado no Sonic CD. O que meio que faz, tipo, as propagandas do Sonic CD, uh, do Sonic Origins, uh, dizendo, você pode jogar agora com Sonic, Tails ou Knuckles. Uh, ser um pouquinho falsa. A propósito, yeah, eu tenho que... eu não preciso super me preocupar com precisão aqui. Tenho que me forçar mais em velocidade e, tipo, não ser atingido do que qualquer outra coisa. Agora que eu sei das exatas exigências. Ok, eu já consegui tudo o que eu queria. Eu tenho que ficar devagar aqui. Espero que não tenha nada ali. E, de fato, literalmente o que me atingiu... Ali, quando eu estava a pixels de terminar a fase, eu não tenho a menor ideia, mas provavelmente foi um desses robôs uh, que tipo atiram projéteis. Estou fazendo. que atiram projéteis que eu simplesmente não vi. Ok, tipo, calma. Desacelera. Você tem um minuto inteiro 60 segundos. Isso é uma quantidade absurda de segundos. Pera aí. Tipo, segundos ah, em Sonic são tipo segundos de verdade e não segundos ah, falsos, estilo Mario Rose, na é verdade. E yeah, eu, eu não sei o que me atingiu ali. Não tenho a menor ideia. Tem espinhos ali em ba... Ok, vocês estão observando aqui a construção desse lugar? Tem lançadores de espinhos na esquerda e na direita e tem umas caixas cessando ali, só que a hitbox. Dos espinhos se estende foi aquilo que me atingiu, não foi? Uau! Isso é algo chocante de se ver. Enfim, missões de Sonic 2. Começando com... Oh, eu tenho que simplesmente acabar com cinco desses. A propósito, o nome deles são Stingers. E não Boss Bombers, como eu constantemente uh, fico querendo fazer referência. Isso foi uma sequência extraordinária de quicadas que eu não teria conseguido fazer uh, se eu tivesse tentado de propósito, mas é. E agora a dificuldade resetou completamente. Acho que, não sei não, mas acho que as missões do Sonic 2, e Sonic 3 vão ser muito mais fáceis do que bastante coisa. Ok. Oh, isso é um conceito tão legal para uma missão. Só que é, tipo? O jogo sendo um tremendo De um hack de Super Mario World Aqui, isso parece o tipo de coisa Que você encontraria num hack como mais Ou coisa parecida Ok, calma Se bem que pra falar a verdade Se fosse num hack de Super Mario World uh, Teria as, as missões teriam sido bem mais longas Do que as são aqui Bom, somente um pouco que é o suficiente Só que é um pouquinho mais desafiador Do que pode parecer, mas no fim das contas É fácil, tipo isso aqui usa alguns aspectos de Sonic de maneiras que, literalmente, nunca são utilizadas nos jogos e... Honestamente, yeah, isso, isso é algo que seria ótimo. Tipo, ao invés de lançar um jogo completo, como Mania 2, etc, com fases novas... Não, não, não, não, não. Pode ser simplesmente, tipo, pegar... Ahn... Uh, Algo assim, simplesmente fases cheias de gimmicks e missões, etc. Isso seria plenamente aceitável. Tipo, vende por, tipo, sei lá, 5 dólares, pum! Sucesso instantâneo de uma maneira que é completamente diferente. E também é, tipo, uma desculpa para reutilizar temas de fases, etc. Como a SEGA adora fazer. É, yeah, isso, isso seria fantástico. Bom. Surpresa nenhuma vindo de alguém que... Ih, eu fui lento demais. Uh, surpresa nenhuma vindo de alguém que gosta extremamente do Sonic VR. Mas, yeah. Uh, ok, yeah, você vai bem mais rápido indo pra cá. Ah, oh, se eu pudesse, eu tinha que ter feito um Spin Dash ali. Se eu tivesse feito um Spin Dash ali, isso teria funcionado muito melhor. Saco aqui, é que, tipo. É bem natural você ficar esperando. Pera aí. Essa mola. Yeah! Essa mola é um tremendo do atalho. Eu aprovo. Aham. Uhum. 50 segundos. É, simplesmente não caia. Simplesmente não caia, que você vence com toda a tranquilidade. Respire, elimine a pressa e dá tudo certo no fim das contas. Ok, então, Cassiano Night 1. Uh, pontuação acima de 5.000 mil... Oh, uau! Um lugar onde pontuação tem... Eles finalmente fizeram o pinball de Cassino Night ter uma função real que faz sentido. E lembra daquela fase que foi deletada do Sonic 4 Episódio 2? Episódio 1, pra falar a verdade, eu não sei porque eu disse 2... Bom, disse dois porque isso aqui é do Sonic 2, naturalmente. Uh, mas é, lembra daquela fase? Pois é, isso aqui é a versão boa daquela fase. Pela que existe, tipo, zero desafio. Ou oh, eu tenho que terminar a fase. Uh, isto pode ser um problema. Isto... Não foi um problema. <risos> e yeah, a gente tem que se lembrar que isso aqui ainda é uma missão é, de dificuldade pequena. Ok, então. Sky Chase. Evite inimigos enquanto está no tornado. Ok. Tudo bem. Uh! Eu tenho que coletar uma quantidade específica de anéis. Eu acho que é tipo... Essa primeira missão. Uh, com esse tipo de exigência, na verdade. Uh, espero que isso aqui não seja extremamente longo. Mas talvez... Talvez isso aqui... É a mítica maneira de fazer essa fase ser genuinamente engajante. Eu só preciso me preocupar em não ser atingido. Isso é o máximo aqui. Eu deixei alguns anéis serem ignorados ali, mas eu acredito que o jogo não vai exigir que a gente colete 100%, correto? Ou estou completamente errado? Ahn... Uh... É, certamente eu não gostaria de ah, o jogo exigir que a gente coletasse 100%. Impressão minha: a fase está começando a ir mais rápido. Definitivamente parece. Gol! Ok, então, até 94 e. De fato, o jogo não exige. Ok, tudo bem, 1 minuto e 15 é. É aceitável. Oh, consegui exatamente 99. Uau! Uh, isso foi meio que impressionante. Ok. Chega no fim como Super Sonic. Ok. Isso. Oh! Isso uh, tipo de dar um rank dependendo da quantidade de anéis que você tem no final. Ok. As ex exigências aqui pra uh, terminar a fase com um rank bom estão começando a ficar cada vez mais criativas de uma maneira que eu. Oh, que eu extremamente aprovo. Ali, eu tava fazendo tudo do jeito correto, então depois eu fiz uh, tudo ficar do jeito errado. Mas tudo bem. Eu tô com. Oh, oh, oh. Ok, eu preciso de. Quer saber? Acredito que eu tenho anéis suficientes. Não, não exatamente. Ok, mais 70. Eu preciso ter mais 70. E ok, isso aqui foi extremamente fácil. Eu espero que a gente tenha mais uma outra fase eventualmente. Ahn. Uh... Com o mesmo tipo de exigência, porque isso foi extremamente divertido, apesar de ser extremamente curto. Ah, simplesmente... Chegue no fim. Eu, eu não vi quais as exigências. Ok, não encoste em nenhum inimigo. Tudo bem, eu estava completamente preparado para encostar em muitos inimigos ali. O fato deles terem escolhido o Oil Ocean aqui é sem dúvida alguma uma decisão, considerando que aqui... É a fase com, tipo, alguns dos inimigos mais irritantes do Sonic 2 inteiro. Mas, é, no fim das contas, isso, isso foi bem mais fácil do que eu imaginava. Ok, próximo. Essa, essas missões são ótimas. Ok, derrote 10 Octos enquanto... Bem, o jogo quer que simplesmente... 1, 2, 3, 4... Ok, você tem que simplesmente continuar aqui. Oh, o jogo... Forçando você a fazer isso. Decisão interessante, sem dúvida alguma. Ah, enfim. Cadê o Octus que era pra atacar tá... é, Ok, ele simplesmente... É, ele foi embora. Ele já... é. é... Oh. Huh. Ok, mas a gente só tem que derrotar 10. Eu já derrotei 10. Quer saber? Eu tava prestes a resetar ali porque eu pensei que eu tinha perdido... Uh, Badniks demais. Não! Definitivamente não. Ok, derro... de ataques... E é, olha, um, uma coisa forçando o Tails a nadar aqui, isso é interessante. Uh, se eu fizer isso aqui de uma maneira correta, é impressão minha ou o Tails cansou mais rápido do que o de costume? Tipo, ele cansa mais rápido se estiver debaixo d'água. Detalhe interessante, se isso for verdade. Mas é, eu não preciso me preocupar com anéis nem nada, só tem que chegar no fim, no tempo. E eu acho que se eu for atingido, yeah, isso só faz a gente perder tempo, sem, sem stress. Essa parte específica da fase está me lembrando bastante de Sylvania Castle. O que faz sentido, considerando que Sylvania Castle é bem baseada uh, em Acordic Room, mas o tipo, level design aí específico me deu... Tipo, um flash da fase, como se eu estivesse assistindo um vídeo. Foi um momento memória. Se isso aqui fosse um filme, era quando a gente veria o flashback brilhar na tela. Ok, fase espelhada, plataformas que desaparecem. Aham. Uh -huh. Ok. Quer saber? Eu ia ficar todo... Oh, isso aqui é a fase de Yoko Blocks, etc. Ok, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que o jogo está exigindo da gente, só que vai ser bem mais fácil do que eu imaginava. Tipo, eu posso sair feito um completo lunático aqui e vai dar certo. É, Tipo, eu vou fazer um speed dash aqui e vou cair direto no buraco, tipo... Ok, você pode ser um completo lunático com a velocidade, sim. Isto é algo que você pode fazer e você vai ser recompensado por este comportamento mas tipo não exagera caso contrário você irá se arrepender e isso é um tremendo de um sucesso e a gente consegue um achievement por algum motivo mas é sempre legal ver um pouco mais de level design da wing fortress resgate cinco animais o ok Simplesmente derrote cinco inimigos é a coisa correta a ser dita aqui, não é? Uh, vamos tentar novamente. Eu tenho que deixa eu saltar por cima desse cara, então spin dash, então dá tudo certo. aí. Oh, não, a gente tem... Uh, meh, meh. A gente tem que destruir várias cápsulas aqui. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Uh, ok, Pressa tá acabando comigo. Pressa definitivamente tá acabando comigo. Tempo é 45 segundos. Ok, deixa o orbital passar ali, só, só respira um pouquinho aqui. Isso aqui é muito mais fácil do que parece. E lembre-se, espera, a plataforma não vai cair se você ficar em cima dela. Só, só, só espere. É só esperar, ficar de boa, tipo extremamente tranquilo completa paz é, só fico aqui então agora eu posso ir de um lado para o outro e tá bom a gente conseguiu cinco mas a gente ainda tem que terminar a fase mesmo assim ok beleza simplesmente terminou aqui tranquilamente ok como eu havia dito as missões de Sonic 2 são realmente as melhores até então